Ah, eu sou a Maria do blog Lava bom Maria e eu hoje vou-vos falar sobre o Reels e vou-vos mostrar as três formas principais de criar conteúdo meu. A primeira coisa que eu vos aconselho, principalmente se vocês estiverem sozinhos, se não tiverem, ignorem este passo, é vocês utilizarem um tripé. Eu adoro usar tripés porque vocês sabem que eu faço tudo, tudo, tudo, tudo, tudo sozinha, tirar fotos, gravar vídeos, tudo que vocês conseguem imaginar. Eu aconselho-vos muito a usar o suporte para estabilizar o vosso telemóvel. E o suporte não precisa ser o tripé, pode ser simplesmente encostar o vosso telemóvel a algum sítio e não mexer nele <risos> para não haver problemas. A primeira forma é vocês abrirem o vosso Instagram no Instagram Stories e carregarem na função LIL e a partir daí gravarem os vários clips. Vocês podem adicionar a música, vocês podem adicionar efeitos, textos, tudo o que vocês conseguem imaginar, vocês conseguem criar dentro da app do Instagram. Para vocês chegarem aqui, vocês só precisam de clicar aqui na câmera que é para ir para o Instagram Stories e depois quando vocês estiverem no Instagram Stories vocês vão ver aqui embaixo que diz Live Story e Reels, por isso rodam um bocadinho para a direita e já estão no Reels. Aqui no Reels vocês podem adicionar já áudio, podem dizer que velocidade é que vocês querem no vosso vídeo, porquê? Porque se vocês não nunca viram o TikTok, se calhar isto é novo para vocês, mas vamos imaginar que eu quero mostrar que eu sei fazer uma coisa mesmo muito rápida. Só preciso colocar a velocidade aqui mais rápida, por exemplo, vamos pôr 3 vezes e depois começo a gravar e se for para trás, ele está super rápido. Porquê? Eu digo que este vídeo está a 3 vezes a velocidade, ou seja, eu posso fingir que sei dançar mesmo muito rápido, mas ao gravar o vídeo, estou a gravá-lo mesmo lentamente e depois ao ver o vídeo já editado no Reels eu consigo fazer o movimento mesmo muito rápido, acho que vocês estão a perceber e isto vai depender completamente do tipo de edição que vocês querem dar do tipo de vídeo que vocês querem fazer, mas Há muita coisa que vocês podem criar e outra coisa que vocês podem fazer para além da velocidade é, claro, adicionar efeitos. E vocês podem escolher qualquer tipo de efeito que exista no Instagram, eles têm os efeitos deles, claro, mas vocês também podem ir depois a outros utilizadores do Instagram que criaram efeitos e utilizar esses próprios efeitos. Por isso, se vocês virem o um efeito que gostam muito, vocês podem gravar na vossa galeria e depois chegam aqui e conseguem utilizar esses efeitos no vosso reel, o que é absolutamente incrível. Uma coisa que eu aconselho muito, principalmente se vocês estiverem a fazerem isto tudo sozinhos, é clicar aqui no timer e vamos dizer que eu quero que o primeiro vídeo seja só de 2 segundos, ou seja, eu começo aqui em set timer e o que isto vai fazer é gravar os primeiros 2 segundos, ou seja, eu vou carregar aqui no botão e ele em 3, 2, 1... Gravou os primeiros 2 segundos e parou. Ou seja, eu já tenho o clipe que quero, o clipe de 2 segundos. Agora vamos imaginar que eu quero que o próximo vídeo tenha cerca de 3 segundos. Eu vou aqui ao timer novamente e vou arrastar para a esquerda esta barrinha e vou colocar então 3 segundos. Ok, e vou pôr set timer para dizer que é este o tempo que eu quero. Agora, o próximo vídeo vai começar do outro clipe e se vocês virem aqui, tenho outro botão aqui embaixo que... Parece uns quadrados, se vocês carregarem nele, vocês vão ver o último frame do vídeo. O que é ótimo, porque assim vocês conseguem, de certa forma, colocar a cara onde estava ou colocar um objeto onde estava. Depende completamente da vossa criatividade, depende do que vocês quiserem fazer com o vídeo, mas é uma boa forma de fazer uma transição engraçada. Por isso eu posso colocar a minha mão aqui. Fazer assim um efeito. Não sei o que é que eu fiz, mas vamos ver como é que está o vídeo. Ai, que horror, que efeito estranho. Vocês conseguem fazer qualquer coisa com isso, é só ser criativos, por isso, vocês já perceberam como é que isso funciona, já vos mostrei mais ou menos todos os botões, só me falta mostrar a música, mas a música vocês já conhecem nos Instagram Stories, que é só carregar ali naquele, naquelas notas musicais e depois escolher uma música, por exemplo, esta da Ariana Grande. E depois vocês podem escolher a parte que vocês querem uh, colocar no vosso vídeo, onde querem que comece. E como tem aqui a letra, é muito mais fácil vocês saberem exatamente o sítio onde vocês querem colocar uh, a começar o vosso vídeo. Por exemplo, eu quero que comece aqui. Vou carregar em Done. E a partir daí, o meu vídeo vai ter essa música. <risos> ok. Por isso, eu vou fazer agora um vídeo um bocadinho melhor que esse, não é? Isto foi só um mini tutorial para vocês perceberem mais ou menos como é que isto funciona. Por isso, vamos lá! Por isso, a minha ideia para este vídeo é eu estou a levar os óculos e depois olho para a câmera e penso hum, se calhar consigo melhorar a foto e ponho <risos> os óculos na lente e cria um efeito super giro, por isso eu vou brincar um bocadinho com isso e passar um vídeo super simples só para vocês perceberem como é que isto funciona. Por isso, o que eu vou fazer então é escolher uma música Aqui da Rosália, eu quero que no batimento da música eu coloque os óculos, por isso vamos experimentar, é só carregar o botão, e ele vai começar o temporizador. E agora, quero ir aqui ao temporizador. E só quero um bocadinho, só para colocar aqui assim, okay. e quero outra vez novamente aqui esta camada, só para ver o que eu estou a fazer, e depois outra vez sempre... só quero isso outra vez. E vou fazer novamente o um meu processo. Agora vamos tentar colocar aqui os óculos, eu não precisar usar as mãos. E depois vou sair e não vou usar as mãos, só vou utilizar o efeito novo dos óculos. <risos> ok, agora vamos ensinar a fazer uma transição super rápida só utilizando as mãos. O que vocês têm que fazer é fazer qualquer coisa, por exemplo, vou fingir que vou mudar de roupa só a colocar a mão por cima da câmera. Por isso, o que eu vou fazer é só pressionar. E o último frame daquele clipe foi a mão na câmera. Por isso, o que eu vou fazer agora é mudar a roupa e colocar a mão sobre a câmera para recomeçar esse vídeo. Por isso, eu vou trocar roupa. E agora o que eu vou fazer é colocar a mão e recomeçar outro vídeo. Ok, e acabei outra vez com a mão à frente da cama por isso que eu vou fazer é mudar novamente a roupa, só para ver outra transição. Ok, já mudei de roupa outra vez. E o que eu vou fazer novamente é pôr a mão, recomeçar e depois acabar o vídeo dessa forma. E vocês conseguem fazer qualquer tipo de transição tendo este princípio de acabar um frame e o frame do próximo clip seja minimamente parecido para haver continuidade do vídeo, por isso a ideia base é esta, é um mini tutorial bastante simples de como usar a primeira forma, que é utilizar o Reels dentro do Instagram e fazer os cortes e fazer as filmagens e fazer as edições dentro do Reels, por isso se for um vídeo tirado no momento como eu fiz agora, em que fiz só de uma vez este vídeo, esta primeira opção é bastante boa, mas vamos imaginar que vocês querem gravar um vídeo ao longo do dia, Assim já não faz muito sentido, porque vocês vão ter que gravar, deixar os vídeos no Reels, mas não conseguem entrar no vosso Instagram, porque não há forma de parar e recomeçar. Por isso vocês não iam conseguir ir ao Instagram durante imenso tempo, ou até vocês acabarem o vídeo, que é muito chato. Por isso eu agora vou-vos dar a segunda forma que resolve esse problema para vocês. Por isso... A segunda, forma. a segunda forma é utilizando a app do Reels, mas em vez de nós gravarmos à medida que vamos fazer de um vídeo, o que nós vamos fazer é gravar antes através do nosso telemóvel e fazer lá os cortes. E dessa forma vocês não precisam de estar sempre com o Reels ligado, ou seja, se vocês quiserem gravar pela primeira forma, como eu vos disse, é mais complicado se vocês quiserem ir ao Instagram, ou seja, vocês têm que estar a gravar e não podem voltar ao Instagram antes de vocês terminarem a vossa gravação. Por isso, como eu vos disse, uma forma de contornar isto é usando o segundo passo, que é gravamos pequenos vídeos, pequenos clipes no nosso telemóvel e depois importamos esses vídeos para o Reels e vamos fazendo os nossos cortes com a música. Podemos depois adicionar, claro, textos, stickers, tudo que vocês consigam imaginar, vocês podem adicionar ao vosso Reels. A única diferença é que nós fazemos esses vídeos antes e depois importamos para o nosso Reels. É um processo um bocadinho mais fácil se vocês não quiserem fazer um Reels exatamente naquele momento. E se for esse o caso em que vocês têm que gravar ao longo de um dia, ao longo de um período grande de tempo esse é um método bastante mais fácil de fazer um Reels. O terceiro método é o meu preferido porque eu também já estou habituada a isto e era o que eu usava para fazer TikToks e já vos ensinei isso tudo mas o que eu faço é gravar no meu telemóvel, gravar na minha câmara, gravar em qualquer sítio que dê para gravar e depois o que eu faço é juntar todos esses clipes mas em vez de ir para o instagram e editar tudo no instagram o que eu faço é editar noutro editor de vídeo para mim, no meu caso, eu adoro o Adobe Premiere é o que eu uso para editar vídeos de Reels, de TikToks, de IGTVs aqui também para o YouTube eu utilizo o Adobe Premiere e é bastante simples de utilizar e não é preciso saber muito para utilizar este programa. Basicamente vocês trazem a música que vocês querem usar, depois fazem os vossos cortes do vídeo, algo bastante muito simples e depois é só exportar e colocar no vosso Reels mas se vocês não gostarem de editar no vosso computador ou não conseguirem editar no vosso computador existe uma app que eu adoro e estou sempre a falar sobre isso que é a app InShot na app InShot vocês podem fazer exatamente o mesmo processo do Adobe Premiere que é adicionar a música só para vocês terem ideia do ritmo, do que é que vocês têm que fazer importar os vídeos que vocês gravaram em qualquer câmera que vocês possam ter e depois fazer os vários cortes e depois exportar e depois colocar no vosso Reels é um processo super, super simples que eu adoro porque já estou bastante habituada, mas qualquer uma destas três formas são formas perfeitas de fazer Reels. Isso vai depender completamente de se é uma coisa do momento. Se for uma coisa do momento, fazer no Reels, na própria app, gravar tudo na própria app no momento, a primeira forma funciona muito bem. Se for uma coisa ao longo do dia, vocês podem usar a segunda forma ou a terceira porque é mais fácil e vocês conseguem utilizar no Instagram ao mesmo tempo, e não tem problema nenhum com isso, mas isso vai depender do que vocês estão a gravar e da forma como vocês se sentem mais confortáveis a editar vídeos. Por isso, eu acho que o Reels está incrível e acho que é uma boa forma de vocês ganharem mais visualizações, likes, seguidores, comentários e dar uma ajudinha à vossa conta sem vocês terem que fazer quase nada, porque o algoritmo do Reels ajuda-vos muito a chegar a mais pessoas sem vocês terem que fazer esforço extra, o que é incrível. Por isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha ajudado a perceber que editar vídeos no Reels, publicar vídeos no Reels, ganhar visualizações no Reels não é nada de complicado e qualquer pessoa consegue. Por isso, se vocês estiverem mesmo com vontade de crescer no vosso Instagram, eu sinto que apostar no Reels é o passo a seguir. Por isso, se vocês quiserem mais vídeos sobre o Reels, sobre como trabalhar com ele, sobre como ganhar mais visualizações, sobre como utilizar Reels na vossa marca, na vossa conta e como o fazer, digam-me que eu, vocês sabem que eu adoro conteúdo sobre redes sociais, por isso era um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.